Demorou, mas finalmente chegou Pois é, apesar da crise que se agrava cada vez mais entre a família Bolsonaro e o seu partido PSL Além da onda de protestos violentos no Chile se intensificando O Ibovespa, que é o principal índice da bolsa brasileira Fechou o pregão de hoje alcançando a sua nova máxima histórica O índice registrou alta de 1,23% Chegando aos 106.022 pontos e como eu já venho dizendo isso aqui no Otário Invest há algum tempo, essa animação toda com a bolsa brasileira se deve ao otimismo com o cenário externo. Já que a relação comercial entre Estados Unidos e China está melhorando, o que ajuda a reduzir os temores de uma recessão econômica global. Além disso, tem também a expectativa de juros cada vez mais baixa no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o boletim Focus do Banco Central dessa segunda-feira trouxe uma expectativa ainda menor para a Selic nesse ano, que poderá chegar aos 4,5%. Mas enquanto os juros mais baixos beneficiam a bolsa, eles acabam levando o real a se desvalorizar em relação ao dólar. Já que os investidores estrangeiros acabam retirando dinheiro do Brasil para colocar em outros países com juros mais elevados Aliás, a moeda latino americana fechou hoje em alta, negociado a R$ 4,13 Para essa semana, é bom ficar de olho no início da temporada de balanços das empresas do terceiro trimestre com destaque para Ambev, Vale e Petrobras no Brasil e empresas como McDonald's, Caterpillar e Amazon nos Estados Unidos. Para esta terça-feira todas as atenções estarão voltadas para a votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado, o que poderá melhorar ainda mais ou azedar de vez o humor do mercado. E esse foi o Otar Invest de hoje com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia de forma rápida e sem frescura.